Olá, meu lindo! Olá, minha linda! Bem-vindo a essa comida! Eu tava só esperando você chegar, porque hoje vai ter bolo! Sim! Esse belíssimo e maravilhoso bolo de limão! Gente, eu vou ensinar vocês como faz essa delícia e vocês não vão acreditar o tanto que é fácil! Hoje vai ser uma festa! Em... E hoje é dia de bolo! Esse canal isso mesmo hoje eu vou mostrar pra vocês todos os truques para fazer um bolo de limão delicioso a gente está se perguntando por que bolo Tai? porque é meu aniversário se você está vendo esse vídeo provavelmente já passou o meu aniversário deve ter sido ontem então podem deixar meus parabéns aqui no box muito obrigada mas falando sério hoje eu vou mostrar para vocês uma receita maravilhosa de bolo de limão e para ninguém vir aqui reclamar depois, dizendo Ah, mas eu não tenho batedeira eu não posso fazer A gente vai fazer esse bolo todo na mão Que é pra mostrar pra vocês que é possível Então Gente, que mais traz esse tipo de coisa pra vocês aqui? Se inscreve no canal, vai lá pra gente continuar fazendo Toda semana, receitinha gostosa E vamos para os ingredientes da massa do bolo um limão, 150 gramas de manteiga sem sal Um pouco de extrato de baunilha dois terços de xícara de leite 4 ovos, 2 colheres de sopa de óleo, 1 colher de sopa de fermento em pó, 1 xícara e média de açúcar, 2 xícaras de farinha de trigo e uma pitada de sal. Então, vamos começar a fazer nosso bolinho delicioso. A primeira coisa que vocês precisam fazer em casa é pré-aquecer o forno. Liga o forno, 180 graus, deixa esse forno pré-aquecendo. A segunda coisa é pegar as suas assadeiras, aqui eu estou usando uma assadeira redonda de 20 cm de diâmetro, eu vou usar duas e eu só untei ela com manteiga e farinha de trigo. Bom. Esses dois primeiros passos feitos, a gente vai seguir agora para a massa do bolo em si. Eu tenho aqui um limãozinho. A gente vai tirar as raspinhas desse limão. E depois a gente vai pegar o suco do limão e misturar com leite. Pronto. As raspas do limão a gente coloca aqui na nossa vasilha. E lembre sempre, quando você for tirar a raspa do limão, muito cuidado para não tirar a partezinha branca. Vai raspando com delicadeza para não sair o branquinho, porque o branco deixa amargo. Agora a gente vai pegar esse limão. Aí. A lateralzinha do meu prato e vai colocar o suco desse limão e misturar com aquele leitinho que a gente deixou separado aqui. Meu limão claramente já viu dias melhores, que, né? Suco quase não tá tendo. E dá uma misturadinha. O que a gente vai fazer aqui com esse leite é aquele chamado buttermilk. A gente vai fazer um falso buttermilk. Que é só isso, misturar o limão com leite, pode ser vinagre também, mas no caso como a gente tá fazendo bolo de limão e eu já tô aromatizando a massa do bolo com as raspas, eu tô usando o suco do limão pra fazer o buttermilk. E agora a gente vai seguir para a massa do bolo. Pra massa, eu vou pegar aqui minha manteiga, vou fazer a arte, só que não. Gente, só para lembrar, a minha manteiga aqui, ela é sem sal e está em ponto de pomada. Isso quer dizer que ela está bem bolinha. Não sei se vocês conseguem ver, mas assim, bem maleável. Porque Se a manteiga estiver dura, haja braço. Só digo isso. Então, deixem sua manteiga bem bolinha. Tire ela da geladeira com tempo e antecedência. Bota um segundinho no microondas com cuidado, porque você também não quer derreter. Então, manteiga mole. Aqui eu estou usando manteiga sem sal. Se você não achar manteiga sem sal, você pode botar manteiga com sal. Mas, é preferível usar manteiga sem sal, porque a gente pode controlar a quantidade de sal que a gente vai colocar na nossa massa a gente vai colocar sal porque o sal ele é um realçador de sabor então por mais que seja uma receita doce também vai sal. Junto com a manteiga eu vou botar o açúcar, só despejar tudo e agora a gente vai mexer. Pra mexer eu vou trocar pro o O ideal, agora vamos fazer um pouquinho de trabalho sal é a gente mexer essa manteiga com açúcar até ela dar uma esbranquiçada boa. Então é só ir mexendo até esbranquiçar. Pouquinho, então, nossa mistura inicial já tá pronta. Gente, se você tiver batedeira e não quiser fazer academia, academia, você pode bater isso na batedeira, tá? Inclusive é bem mais prático. Mas eu tô fazendo aqui na mão para mostrar para vocês que é possível. Sim. Agora a gente vai adicionar os nossos ovos. A gente vai colocar um ovo de cada vez. É sempre bom quebrar num potinho diferente. Tenho certeza que o ovo não está estragado, senão você perde a sua receita inteira. Coloca um ovo, mistura, bate bem para incorporar esse ovo completamente. Só depois de você incorporar o ovo completamente é que você coloca o segundo. Agora nosso último ovinho. separado Mistura. essa receita é aquela receita do dia de braço da academia sabe aquele dia que você vai pra academia que você tem que malhar braço? Faz esse bolo que você não precisa ir pra academia malhar braço nesse dia! <risos> Brincadeira! Você precisa sim pra academia, mandar abraço! Essa é a nossa massa! Ela fica muito, muito, muito linda! E uma coisa que eu vou dizer, o ideal é que todos os ingredientes para fazer a massa do bolo sejam utilizados em temperatura ambiente. O que pode acontecer, quando você usa o ovo gelado, a manteiga não muito, não muito como é, Ou a manteiga um pouco gelada, a massa ela vai ficar com as pecas de que ela talhou. Não se desespere, pode acontecer, a sua massa não está errada. Só siga em frente que no final vai dar bom, confie em mim. Aqui. Nossa massa tá bem bonita, eu vou adicionar o óleo, vou colocar um pouquinho de baunilha, a baunilha aqui gente, ela é opcional, porque a gente já tá saborizando com o limão, mas eu gosto e eu acho que dá um chãozinho, talvez um pouquinho demais. mais. Quem me conhece já sabe que eu sou apaixonada por baunilha. Então... Demais é uma palavra que não existe para baunilha, eu estava errada quando eu falei um pouquinho demais. E aqui eu estou usando extrato de baunilha. Se você estiver usando a essência de baunilha, a essência ela é um pouco mais concentrada e não tem um sabor tão puro. Ela não tem um sabor tão puro, artificial. Então o ideal é sempre utilizar, quando você vê uma receita, a dica, quando você vê uma receita que pede extrato de baunilha, se você for usar a essência, primeiro, tente usar o extrato. É outro gosto, não tem nem comparação, mas se você não tem essa opção, se usar a essência, usa metade da quantidade que estiver pedindo na receita de extrato. Porque a essência dá um sabor muito mais forte e muito mais artificial. O extrato não, ele é feito com a baunilha mesmo. Então ele vai dar um sabor muito, muito mais puro. Então, fica a dica. Agora a gente vai adicionar a nossa farinha de trigo. Gente, minha farinha de trigo aqui já está peneirada. Então peneirem a farinha de trigo, porque assim faz muita diferença no resultado final do bolo. Eu vou colocar metade. Mais ou menos, não precisa ser... Pode ser no olho mesmo assim. Vamos misturar essa parte. A gente vai misturar com um pouquinho mais de delicadeza até para não fazer bagunça. Se é, que, se é que não fazer bagunça, é possível quando eu estou no caminho. Aí vocês colocam o buttermilk, e o leite essa hora já vai estar completamente talhado. A gente mistura ele com limão exatamente para isso e essa acidez. Que vai fazer a diferença no resultado final da massa. E essa acidez vai fazer com que a massa fique muito mais úmida. Muito mais molhadinha. Uma delícia. Experimentem. Agora o restante da farinha. Será que eu vou conseguir terminar de misturar essa farinha? Sem derrubar nada na mesa. O que, é que você acha? muito organizada. <risos> Perfeito. Dá uma misturadinha boa só pra incorporar tudo. Eu vou mudar pra minha espátula pra ter certeza que não ficou nenhum pedacinho de nada agarrado no fundo. Tá tudo bem incorporado. E agora eu vou dividir minha massa o mais certinho que eu vou conseguir entre as duas assadeiras. Não precisa pesar nem nada do gênero, não. que você... Queira ter certeza que os dois vão ficar na mesma altura você for uma pessoa muito milimétrica. Mas vai no olho, dividindo, bota um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Os dois estão mais ou menos com a mesma altura. Agora vamos lavar nosso bolinho pra assar. Enquanto o nosso bolinho tá assando, agora a gente vai fazer o recheio. Para esse recheio, a gente vai fazer um brigadeiro de chocolate branco com limão que fica, ó. Nossa, esse brigadeiro é bom demais! Para esse brigadeiro, a gente vai precisar dos seguintes ingredientes. Leite condensado, raspas de limão, suco de limão, chocolate branco, creme de leite. Vamos começar a fazer nosso brigadeiro, Para isso a gente só precisa de uma panelinha e de colocar todos os ingredientes, à exceção do suco de limão. Por quê? Se a gente coloca o suco de limão no começo da elaboração desse brigadeiro, pode ser aquele talhe. Como a gente não quer que nosso brigadeiro talhe, o cheio, ficar bem gostoso, o truque é esse, a gente coloca o limão só por último. Gente, é só colocar todos os ingredientes na panela sem segredo, com exceção de suco de limão. E a gente aqui fez um pequeno ajuste de tamanho da panela e é mexer, mexer brigadeiro, mexe sempre em fogo baixo, porque brigadeiro branco para queimar é muito fácil. Então é só mexer no tempo inteiro em fogo baixo até dar o ponto. Quando chegar no ponto, eu mostro para vocês. Nosso brigadeiro, como vocês viram aí de pertinho, a gente agora vai transferir ele para um prato, espalhar e cobrir com plástico filme e deixar esfriar para a gente poder montar nosso bolo. Pronto. Agora depois de espalhar bem nosso brigadeiro no prato para poder esfriar mais rápido, a gente cobre ele com plástico filme em contato, que é para poder não criar aquela película e vai deixar reservado até esfriar completamente. A gente também tem que esperar o bolo esfriar completamente para poder montar. Então, agora é só esperar. E continuando o no nosso bolinho. Agora aqui já temos um recheio frio e um bolo frio. E a gente pode montar. Sempre, eu vou dar uma dica pra vocês. É bom colocar o bolo na geladeira. Porque quanto mais gelado ele estiver, mais fácil vai ser essa montagem. Então o que eu fiz? Eu só desenformei meus bolos depois de assado, como vocês viram. E coloquei na geladeira pra ele ficar bem geladinho pra gente poder montar. Primeiro eu deixei esfriar, né? Depois eu coloquei na geladeira. E o meu recheio aqui também. Eu só transferi de vasilha, mas... Aqui, ele tá na textura muito boa para espalhar. Caso o recheio de vocês, se vocês... Eu tô mexendo e eu errei o ponto do brigadeiro, ficou grosso demais, ficou mole demais. Se ficou um pouquinho duro, vocês vão bem pouquinho, bem aos poucos. Coloca um pouquinho de leite ou de creme de leite e vai dando um... misturando, precisar de um pouquinho de força até você perceber que ele tá na textura. Se ele já tiver na textura, não precisa mexer. Se ficar mole, não fica. É mais difícil, porque vocês viram um ponto eu mostrando vocês. Mas se vocês acharem que tá mole, vai ter que cozinhar de novo. Leva de volta pro fogo, cozinha, mais um pouquinho e depois deixa esfriar de novo. Aí vai demorar um pouquinho, porque tem que deixar esfriar pra ficar mais fácil. Eu vou agora aqui, eu já tenho meu pratinho. Eu vou pegar meu, meu primeiro bolo. Botei meu bolinho aqui no prato, vou pegar um pouquinho do recheio. Vou começar a espalhar. Sempre é bom e fica mais fácil de espalhar se você tiver uma quantidade maior de recheio que você coloca no centro e vai levando até as bordas. Como vocês já sabem, esta parte de delicadeza não é tanto a minha especialidade, mas, mas além que um dia eu vou conseguir ser delicada. Olha, quando você vê que tem uma quantidade boa, bota a parte de cima, dá uma apertadinha, a cobertura. Gente, ele trabalhar com o brigadeiro para deixar bem liso é um negócio muito difícil. Então é rústico, esse é o objetivo, ele não ia ficar lisinho. Antes também com a parte daquele recheio que a gente fez, eu enrolei umas bolinhas de brigadeiro e agora eu vou só espalhar por cima depois botar mais um pouquinho de raspinhas de limão para decorar e vai ser isso. Vamos terminar de arrumar nosso bolinho. raspinhas de limão para decorar, para a pessoa assim, já chegar perto, ela já vai sentindo aquele cheirinho de limão, porque esse cheirinho vem das raspas, das, dos óleos essenciais que a gente vai soltando à medida que vai raspando o limão. O limão viu gente, não o dedo, de preferência. E sempre com bastante cuidado para não tirar a parte branca. Agora eu vou fazer o um sacrifício por você, e eu faço isso só por você. experimentar este bolo. Vamos ver se está bom. Enquanto experimento, eu quero saber se você já deixou seu like nesse vídeo. Se não deixou, faz favor, aqui enquanto eu como, deixa o seu like, viu? Vamos lá? Hum. Hum. hum. Jesus. Estou no céu. Ai, gente. A textura, a textura, a cremosidade que é esse recheio. Você não tem noção. Você não tem noção agora. Mas você vai ter, porque você vai fazer esse bolo. Por quê? É sério. Você não tem noção de como ele é fofinho. A massinha do bolo, a manteigada, com aquele gostinho de limão, aquele recheio cremosíssimo. Você coloca na boca e desmancha. Hummm. Sério, esse é um bolo digno do meu aniversário. Não esquece de deixar meus parabéns aqui nos comentários, tá? Um beijo e até a próxima.